Mas curso de comida, rapaz, não dá pra ir ver aí. Curso de comida, você está aqui bonito. Está dizendo? E vale a de tempo quarentena. Ô oh, rapaz, oh, rapaz, a JMP tá A JMP Está promovendo muitos cursos. Não é só de pastelaria. A JMP já começou há muito tempo. Quer dizer, quando a morrer à toa, a JMP Está <tos> <por, de tos> <por. tos> <tos> é? a com meus pessoas, não morre com todos. Está a entender? É E. O sucesso vem para toda a querer que. Desculpe, esqueci a letra. Mas vamos cantar. Pois, menino. Nós não vamos fazer um discurso como tal por duas razões muito simples. A primeira é que os discursos pertencem aos generais. E cá entre nós, o general, o camarada Marcolina, em Palamba. Falando... Entendeu promover estes discursos e, por sinal, técnicos. E nós estamos apenas a acompanhar e a testemunhar. No fim de uma batalha, depois de vermos eh, ganho a mesma, aí os generais normalmente fazem o discurso e aí o discurso soa bem. Mas então, dizer o quê? Se estamos apenas a começar. Talvez a tendência de juntar-se a outros jovens para só falar será maior. E um dos grandes meios de transmissão é juntar-se com os outros, só conversando. Não é exemplo daquele jovem que estava aí a exibir uma coca que se combate a Covid. Então é preciso que tenhamos a formação para que lá no meu cantinho possa fazer alguma coisa e aí render-me algum, algum valor. E quando a pandemia passar, e porque em outubro disse que as aulas vão começar, aí, come, aí puder... É, com o meu trabalho, ganhar o meu próprio pão. Para não falar de outros tantos vícios que advêm da falta de ocupação. Quando não temos ocupação, não temos fonte de receita, não conseguimos é, fazer alguma coisa que nos possa trazer dinheiro, aí a tendência de errar é maior. Sobre a orientação do secretariado provincial de Benguela, Potencializando 70 jovens com os seguintes objetivos. Promover o alto emprego por parte da juventude, dando lugar ao direito à livre iniciativa privada, consagrada no artigo 14 o da Constituição da República de Angola. Capacitar os jovens com conhecimento de pastelaria, planificação para o desenvolvimento do empreendedorismo. Inserir jovens na sociedade, para a criação e implementação de habilidades para os desafios do presente e do futuro. Bem, antes de mais gostávamos de parabenizar por esse magnífico projeto que vem ajudar jovens do município de Benguela. A minha pergunta assim, Gino, é no seguinte, como é, que tem, como é que tem sido, como é que foi este processo para então organizar este curso de pastaria e Panificação? Bem, muito obrigado. Para dizer que a JMPLA está preocupada com os jovens nessa fase do confinamento, em que muitos jovens estão sem fazer alguma coisa. E assim, dentro do âmbito do Programa o Mês do Oreio Nacional, achamos criar um conjunto de atividades que vai, de certo modo, permitir que muitos militantes e não só ou seja, a sociedade civil, no sentido de terem alguma ocupação econômica. Estamos agora a realizar um curso de pastelaria, temos pretensão de realizarmos um curso de corte e costura e outros à medida da preocupação do nosso município. E o que significa este curso para para para, para a juventude do vosso partido e, e, e também para, para para os jovens que estão a ser formados. Significa dizer capacitar os jovens para os desafios do presente e do futuro. Significa que os jovens devem aplicar a livre iniciativa privada consagrada na Constituição da República no artigo 14º e que cada um por si só tenha passos e asas para andar. Né? Porque quando se atinge a maioridade é preciso empreender para darmos crescimento social e econômico na vida. A garantia, a garantia que tipo de projetos como esses continuarão a, a, a reinar no seio da juventude do MPLA? A garantia essa é essa nossa missão, não só como militantes do partido, mas também para a sociedade civil, porque a obrigação dos, dos jovens é essa, fazer alguma coisa. E essa é a preocupação do secretário municipal da JMPLA sob orientação do Secretariado Provincial. Isso quer dizer que diversos, diversos jovens podem, podem vir e inscreverem-se para o curso? O curso é Oficina do Saber, um conjunto de atividades, um conjunto de mega campanha de cursos. Então, em função das habilidades que cada um tem, vai fazendo inscrição naquilo que acha que pode se inscrever. Muito obrigado. obrigado. o Ensino Médio de Saúde com a venda de bolos secos na escola. E em 1990, no bar da Rádio Morena com o senhor Cabral Santos o meu primeiro salário foi 500 quanzas e com 500 quanzas paguei a primeira prestação da casa até terminar então só para dizer que esta formação é uma profissão que vocês têm se não exercerem de forma a praticar para fazer venda podem dar formação também tem dinheiro normal Vou falar muitas coisas porque é melhor em ver no terreno. Uh, peço a Deus por todos e acredito que muitos gostariam de fazer esta formação. Uh, vão ter uma outra oportunidade e que a Zotempelar continue a promover essas formações porque é muito importante para a juventude. Não, gostei dessa iniciativa da Zotempelar e eu tenho últimas expectativa para, a posterior, criar um novo negócio, né? Já, já, já que eu amo fazer pães, bolos, gosto Gostei. Empreender mais uma vez no mercado para poder ajudar outras pessoas caso o processo saia de forma efetiva e ajudar o progresso do país. O projeto é bom, é de, de louvar pela iniciativa... A JPE não só pela iniciativa do, do empresário Sr. Ernesto, é, isso vai ajudar os jovens a entrar no mundo do emprego. É, há, muita, há, muita, há muito desemprego, então, numa forma de ajudar também a contribuir o governo, então a JMPLA está a fazer essa formação. Isso vai ajudar muitos a, a, a sustentar seus estudos, a sustentar a família.